Da Ábrea Fernanda, também por seu anunciamento. Muito obrigado. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite que a vereadora Regina me fez e eu fiz questão de vir. Pessoalmente, aqui, primeiro porque tenho ligações fortes, cal, poços de caldas, mas eu vim aqui como uma paulista indignada tá, com a situação que vocês estão prestes a enfrentar. Eu sou auditora fiscal do trabalho aposentada e por 20 anos fiscalizei as empresas... Né, é, relacionadas à questão de segurança e saúde dos trabalhadores. A INB, a antiga Nuclebras, no caso, em São Paulo, Nuclebras Mineroquímica, a Nuclemon, eu fiscalizei por 20 anos essa empresa. E posso dizer que foi, na minha carreira de auditora fiscal, a uma empresa que me deu muito trabalho. Infelizmente, ela continua dando trabalho para todos nós, cidadãos e cidadãs. Além de paulista indignada, eu sou nascida em Ribeirão Preto, por onde passa o Rio Pardo. Então, temos ligações profundas, né? além do que meu pai, aqui em Poços de Caldas, foi o maior incentivador da reforma do prédio da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, do qual também me orgulho muito. Bom, eu vou iniciar com algumas questões bastante preocupantes nessa é, jornada que eu tive a tá? inicialmente nós estamos tratando das no caso eu vou falar das da torta 2 do mesotório dos rejeitos radioativos que vieram para Caldas, onde este lixo não, é? não tem nada a ver com esta região ele não faz parte do ciclo do combustível nuclear. Ele, embora seja a mesma empresa INB, né, que acabou absorvendo as empresas do, da Nuclebras, e, e que o ciclo da qual vocês já têm aqui um passivo enorme, né, é o ciclo da produção das terras raras, né, que não é a mesma o mesmo DNA dos rejeitos que vocês têm aqui em Caldas, por conta da mineração do urânio, do urânio que vocês, enfim, herdaram da natureza, o urânio natural, o urânio 235, que estava ali, quieto, não, é? não trazendo grandes problemas, a não ser um aumento do background, evidentemente, por ser urânio natural, mas que, ao ter sido... Não é? É, o homem, né, principalmente o homem que vivia numa época de censura, onde não tínhamos liberdade para nos expressar, é, e que esse urânio foi lavrado, criando problemas que até hoje nós estamos aqui discutindo. Eu fiscalizei a, a antiga nuclemon, o Zan, o ZIN, há, é, por 20 anos. Minha primeira entrada na empresa, em 1990, e a última, que eu me lembro, foi em 2010, um pouco antes de eu me aposentar. Então, foram 20 anos de uma batalha muito difícil com uma empresa com muito pouca transparência. Tá? Então, eu queria, inicialmente, que a gente pensasse o seguinte, o DNA dos rejeitos produzidos tá, pela USAM, pela USIN, ah, e inicialmente lá em São Francisco de Tabapuana, ah, na unidade de praia, na Praia de Buena, não é um problema de vocês de caudas, é um problema dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, ah, que, graças à conivência dos políticos locais, ah, permitiram que isso chegasse ao ponto que nós estamos hoje. Então, inicialmente, para a gente ter uma ideia, aqui começou o problema do ciclo, como eu digo, o ciclo das terras raras. Não vamos falar, eu não vou falar do combustível nuclear aqui, porque senão seriam horas de discussão e eu não me sinto é, devidamente preparada para isso. Aqui eu fui apresentada como fundadora da Associação Brasileira dos Expostos Amianto, que é uma outra área que eu me dedico muito, porque no Ministério do Trabalho eu fiquei encarregada dos cancerígenos, sílica, amianto e é, o, a questão nuclear. Então, aqui, na INB, onde tudo começou, uma empresa que se chamava Suba, a, e que foi estatizada na década de 60. Essa praia de Buena é da onde se extraem ou extraíam as are a areia monazítica, que ali sofriam um tratamento físico desse minério. Vejam que estrago que foi feito ali também na região. E o prefeito, em 2010, foi implorar para que a empresa não fechasse suas portas por conta é, dos empregos. Né? Essa, essa ideia do pleno emprego, que às vezes encanta muitos políticos... É, com uma visão imediatista, uma visão de um mandato de quatro anos. E aqui nós temos representantes, e o fato de vocês estarem aqui já demonstram, vossas excelências, ex-prefeitos, que eu sei que será prefeito, prefeitos, vereadores, enfim, e todos que aqui estão presentes, nós sabemos que uma aventura dessas, de promessa de pleno emprego, pode gerar, Problemas para o futuro. Aqui em Caldas, já o que vocês têm de problemas, ah, lembrem-se, ah, o urânio tem a meia-vida de 700 milhões de anos. Meia-vida. Quer dizer, é quando ele perde metade da sua capacidade ah, de irradiar. Então vejam, são urânio, 700 milhões de anos. Quer dizer, esse material que aqui já está armazenado vai ter que ser guardado por isso, por esse tempo. Nem sei se nós, seres humanos, não digo nossa geração, teremos vida para continuar armazenando, continuar entaborando, cuidando desses rejeitos. Bom, saindo daqui da, da unidade de pra, da praia em Buena, vamos para o em 1990, quando eu fiz a primeira fiscalização na empresa, ela ocupava uma área imensa no Brooklyn. E ali dentro era realmente uma situação absurda de exposição dos trabalhadores. Tivemos até alguns entraves à época com a Quindem, porque diziam que o Ministério do Trabalho não tinha competência de fiscalizar essas unidades, não é? e onde se manipulavam materiais radioativos. Só que interessante que quando era para nós definirmos se uma área é insalubre ou não, era o Ministério do Trabalho. Enfim, essas coisas que acontecem no nosso país. Aqui temos tá fotos que eu fiz à época, esses tambores plásticos, as bombonas e as metálicas com o mesotório eles estavam tá, dentro dessa unidade do Brooklyn, da USAM, tá, isoladas por sacos de areia. Por quê? A própria Kinem, naquele ano de 1990, é, deixou, apesar da pouca transparência da empresa, deixou vazar um relatório que mostrava que havia vazamento de radiação para o bairro do Brooklyn. Então, esses são os tambores que vieram primeiro para cá. E aí vamos para o descomissionamento da empresa em 1992, 93, quando ela foi fechada. Foi outro problema. Essa discussão maravilhosa de descomissionamento, é preciso tomar muito cuidado. Isso aqui foi feito de maneira açodada, sem critérios técnicos adequados e com a conivência da CETESB, do Ministério Público do Estado, que se por um lado esteve conosco, para proteger os trabalhadores da unidade de Santo Amaro, aqui se colocou ao lado da empresa para que rapidamente essa área fosse descomissionada para uso irrestrito. Foram erguidas aqui seis torres de um conjunto residencial ah, chamado Le Jardin de France, com a inauguração assim, de uma ostentação enorme, com a presença até do Milton do Nascimento. Tá? Milton Nascimento, enfim, o cantor porque eram seis torres de um prédio de alto padrão. O descomissionamento foi feito mal feito, nós denunciamos isso à época. Eu tenho um relatório feito pelo físico que trabalhou para a INB, Robson Spinelli Gomes, que chamava atenção para que se aprofundasse a, a, o descomissionamento a mais de 10 metros de profundidade. E o que eles fizeram? Jogaram pedrisco na área, por quê? A torta 2, enfim, a maior parte da radiação é radiação alfa, que era inibida com o uso desses materiais. Então, a gente, com o contador Geiger, tinha poucas informações. Por quê? Porque estavam sendo inibidas. O contador Geiger só detectava radiação natural, radiação é, gama. E aqui, então, foi construído, vejam, só o, o stand de lançamento foi um, algo que, para o bairro foi um alívio. Eu fui super pressionada pelos lojistas ali do Brooklyn, que diziam que eu estava atrapalhando o Brooklyn se livrar dessa empresa, tá? Que também era, foi uma empresa privada no passado, a Orquima. E só na década de 60, como fizeram com a, a, a unidade da praia de Buena, também a SUVA, elas foram estatizadas. Conclusão. Tivemos na Uzim, A Uzin, tá? oficialmente, quando nós lemos aqui no site da INB, e aí a gente precisa tomar muito cuidado, que a informação da empresa não é precisa. Cada hora eles falam um valor. O que, que tem armazenado lá? 1.179 uh, toneladas de torta 2. Só que em 2010 eu recebi da INB tá, um inventário de rejeitos da UZI. E aqui, pela conta da INB, eram, não 1.179, mais 2.500 toneladas. Vejam, os números não batem. Outro detalhe, eles estão, desde 2010, nesse documento, há 11 anos atrás, dizendo que o terreno da usina de Interlagos será descontaminado. Coisa que não aconteceu até hoje. Além disso, se... Caldas vier a ser um repositório de lixo radioativo, tá? não são só 1.179 toneladas que dizem estar em Interlagos, ou 2.500 dados da própria INB. Mas nós temos todo descomissionamento que será feito de Interlagos. Para onde vai isso? Vejam, é o mesmo DNA. E para onde vão as 3.500 toneladas que estão lá no sítio em Botuxim, em Itu, cujo prefeito diz que lá não entra mais nada, só sai, porque lá também o turismo é muito valorizado, é fonte de renda. E aí eu tenho de dizer, eu fiscalizei aqui a Alcoa e a INB, certo? As duas. O que elas fizeram para essa região praticamente destruíram o sonho de todos os casais de mel de fazer turismo aqui, porque essas duas empresas prometeram aos políticos locais pleno emprego. E o que, que aconteceu? Olha o que, que é hoje Alcoa, certo? Que utilizou a água tá? das mais belas cascatas que nós temos nesse país. E eu tenho orgulho de dizer, namorei no véu das noivas, Passei a cavalo no Cascata das Antas, cadê a água delas que foram represadas? A Cascata das Antas funcionava algumas horas por dia, porque tinha de fornecer água para esses empreendimentos que não geraram o mesmo número de empregos como o turismo, que é a vocação dessa região. Próximo, vamos lá, a Uzin. A Uzin, tá? aqui nós estamos vendo os galpões, né? olha a área, isso que parece algo elevado no terreno é material enterrado. Porque ali nós estamos, a, na, ao lado do rio Jurubatuba, ali é uma área de mangue. Tá? Olhando aqui com mais cuidado, a pressa para descomissionar a tal da área, 60 mil metros quadrados, porque há interesses fortíssimos, interesses econômicos, inclusive em 2010, Tá? Quando estavam construindo a igreja do padre Marcelo, que está aqui, o Santuário da Mãe de Deus, tinha uma universidade interessada na área da UZIN. Então, deve ter hoje grandes interessados por uma área que hoje é caminho para o autódromo de Interlagos. Nós estamos falando na Avenida Interlagos, a poucos quilômetros do autódromo, uma área que tem grande interesse comercial. Aqui então, a usim, tá? E eu tive de. Eu ouvi aqui dizer que vocês tiveram de tirar o lixo lá da UZAN, toque de caixa. Esse que veio aqui na surdina, de madrugada, escondido, porque foram obrigados, pressionados. Então, podem me acusar. Eu fui uma das, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que pressionei. Por quê? Porque aquele lixo estava armazenado provisoriamente lá. Há quase 50 anos, que é o mesmo problema que nós temos no IPEM, em São Paulo, os institutos que são citados como excelência da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu fiscalizei o IPEM dentro da cidade universitária da Universidade de São Paulo, onde eu encontrei depósitos de material radioativo tratados como se fosse areia de praia, sem qualquer cuidado. Não tinha um placa de identificação de radiação. Eu briguei muito com a INB para que pusessem placas dizendo essa área contaminada, essa área radioativa, e eles não queriam colocar para não assustar o público. Tá? Eu tenho aqui um relatório tá, de tantas inspeções, isso aqui foi para o Ministério Público, de tantas inspeções, tem mais de 20 processos aqui contra a empresa. Aqui, rapidamente, o depósito da Uzin, que diz que está melhor do que aqui, aí me preocupa, porque se lá está melhor do que aqui, imagino como esteja, tá? Era a telha quebrada, vazando lá dentro, eram ah, as bombonas, ah, um descaso total, essa sustentação, piso recalcando, porque ali não foi projetado para ser área de armazenamento, tá? Desses tambores, desses containers metálicos, que é isso que se por acaso vierem para cá. É isso aqui que vocês vão receber, não são só bombonas, não. Olha o material que está armazenado, containers metálicos. Aqui também, eu estive em Caetité, fiscalizando também, que é o mesmo DNA, e aí é bom que a gente pense nisso. Caetité, Santa Quitéria, Caldas, tem o mesmo DNA. Angra é um outro DNA. É o urânio, que já foi alterado as suas características, Isotópicas dentro de um reator. E aí sim, o cuidado que o superintendente e o que o sucedeu falando de ANGRA, que construíram agora uma área de armazenamento, é um outro DNA. O DNA do IPEM, do CDT, da CDTN em Belo Horizonte, do IRD no Rio de Janeiro, são radioisótopos que são devolvidos pela indústria, pelo setor médico, as fontes oficiais, hein, porque o que nós encontramos de fontes clandestinas, tá, radioisótopos clandestinos que entram no país, e foi, proposto, foi proposta um, um, desculpa, proposto um projeto de lei no município de São Paulo para cadastramento das fontes radioativas, e nunca foi aprovado. Por quê? Por que será? E agora nós estamos enfrentando o problema do IPEM, que não está conseguindo fornecer para o setor médico os radioisótopos, que quando atingem a meia-vida, têm que ser devolvidos, como os para-raios, né? os antigos para-raios radioativos, os radioisótopos de irídio, amerício, enfim, toda essa série. Então vejam, tudo isso, em todas essas unidades existem o quê? Armazenamentos sempre provisórios. O do IPEN tem 63 anos, tem a minha idade. O reator do IPEM foi um presente dos Estados Unidos, tá? depois da guerra, chamado Átomos pela Paz. Depois de ter bombardeado Hiroshima Nagasaki, eles andaram doando reatores para pesquisa. pesquisa. Tá? Então, aqui em Taitité, eu encontrei essa situação, área controlada com janelas abertas, tá? escapando o gás radônio, que é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos, tem uma meia-vida de três a oito dias e que tá, nós corremos o risco tá, daqueles trabalhadores que estão ali tá, e que vão fazer essa mudança de tambores tá, à exposição. Uma coisa que eu nunca encontrei, eu não sei se depois que eu me aposentei a INB realmente está fazendo, é o um monitoramento do radônio. Ah, nunca! Sempre me deram uma caneta dosimétrica, mas nunca vi monitorar o radônio desses depósitos. E na Uzinho, que era pior, tá, eles abriam o depósito pela manhã para que o gás escapasse, considerando que a meia-vida é curta e que ele vai embora. Tá? E aqui não deve ser muito diferente, eu não quero ser uma pessoa irresponsável, porque eu vim aqui numa outra situação. Hoje eu não sei como é o Carrefour, como é que se trata o ar, como é que se trata ali dentro o gás de radônio que está na lista interministerial dos cancerígenos para humanos, que está na lista da IARC, Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer do Ministério da Saúde. Então, isso aqui é um exemplo do que eles querem empurrar, eu não sei para onde. Eu vou me juntar com vocês. O problema foi gerado em São Paulo pela irresponsabilidade dos nossos governantes, tá? E do Rio de Janeiro também. E eles vão ter de dar um, uma solução para isso. Isso não é problema de Minas. Você já tem problemas suficientes aqui. Não tem de ficar trazendo o problema de São Paulo. Sou contra. E como cidadão fiz questão de vir. E tu? Temos lá as 3.500 toneladas da Torta 2, tá? Bom, pelo menos tem na cerca proibida a entrada, material radioativo, que era um tabu isso na empresa. Aí vamos a Caldas Eu estive aqui, tá isso aqui, barragem de rejeitos, tá? e encontrei o um mesotório, tá? tinha sido enterrado na barragem de rejeitos. Aqui está a minha mão, tá por isso que essa foto ela tem, é, a fonte é confiável, porque fui eu que medi, Olha aqui o mesotório dentro da barragem de rejeitos, que é rejeito da mineração, o que é isso? Aí alguém fala, ah, não, passado, não podemos nos responsabilizar. Tem de se responsabilizar, porque sem passado, sem fazer autocrítica, não há futuro para esse país. E não é só no setor da mineração de urânio, é em todo, todo. Eu milito há 35 anos contra a indústria do amianto. É outro pepino que nós temos nesse país, e a vereadora Regina foi autora aqui de projeto de lei. tá? Fizemos audiência pública aqui, inclusive, sobre esse tema. Então, vejam, é esse o modelo de desenvolvimento que se preconiza em nosso país, a qualquer custo? Bom, isso nós encontramos. Essas bombonas que estavam lá na Usan e vieram aqui na calada da noite, estavam assim quando nós chegamos aqui. Tá? expostas essas bombonas. E aí, graças à época, tá? a um procurador do Ministério Público, eu não vou me lembrar bem, o sobrenome Glaucir, e o juiz Tovani de Caldas, que impediram, que exigiram que parassem de trazer essa, esse rejeito e que pusessem isso num lugar ah, adequado, até porque já tinha planta nascendo no meio disso aqui. Essa foto foi publicada, inclusive, na Folha de São Paulo, à época. Bom, perguntas não respondidas. Licença ambiental para o armazenamento de torta e mesotória em caudas, já que o DNA não é o mesmo do rejeito da mineração. Existe essa licença? Houve essa licença? Nunca nos apresentaram. Eu gostaria de vê-la. Ah, Vai virar um repositório de lixo radioativo, que aqui houve uma história, o seguinte, o problema do repositório é da que nem. Aqui nem disse que o problema é da INB. Aí eu não entendi muito bem, eu acho que eu estou com problema de audição, mas continua esse jogo de impur. Quem é que manda em quem? As duas são ciamesas. São irmãs ciamesas, que nem E e INB. Sempre andaram juntas. Então, como é que fica essa? E se empurra, empurra de responsabilidades. Tem a rima? É, agora diz que não vão vir os rejeitos para cá. E eu vou perguntar ao meu querido amigo, tá, o prefeito Paulo Tadeu, que acompanhou toda essa, né, toda essa questão, esteve conosco, trouxe um físico que trabalhou em Chernobyl, aqui para conhecer a situação de vocês na época. Tá, só que, infelizmente, a gente foi pouco ouvido. Os políticos da época tinham medo que a gente estivesse estigmatizando a região, né, dizendo que isso daqui é perigoso para as pessoas. Não era esse o objetivo. Ao contrário, eu quero mais posso, Onde eu fiquei olhando o Hotel Palace eu fiquei imaginando, puxa, isso aqui podia virar, que nem o Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Né? Hum, não, não um hotel decadente. Eu fico lá porque eu amo esse hotel de paixão. Mas, assim. É triste ver a decadência de um hotel que já foi o orgulho de Posto de Caldas. Eu espero que ele seja recuperado. Bom, quais os rejeitos seriam hipoteticamente aceitos para serem depositados aqui? Na minha opinião, nada do que vier do ciclo das terras raras pode vir para cá. Porque aqui faz parte do ciclo do combustível nuclear. Certo? E que não tem nada a ver uma coisa com outra, embora a empresa seja a mesma. Reprocessamento de torta 2. Eu tenho ouvido isso há muito tempo. Aí eu vou até colocar uma questão que virou uma grande piada entre nós. Que era o seguinte, nós ouvimos isso na Rio 92, a INB esteve lá, né? nós estávamos lá na tenda com os é, rádio contaminados, de Goiânia, com o pessoal que sofreu em Chernobyl, estávamos todos lá. Aí, de repente, alguém disse assim, vamos reprocessar a Torta 2 para tirar o urânio. Mas o quê? A Torta 2 tem menos de 1% de urânio? O custo do reprocessamento compensa? E o resto? Porque é o hidróxido de tório e urânio e terras raras, tá? E aí eu entro nas terras raras. Tório. sabe o que, que a empresa teve desplante de, de dizer que era para fazer camisinha de Lampião? Eu não sei onde se usa, eu não sou escoteira, eu nunca acampo, sou muito urbana. Agora, usa-se tanta camisinha de Lampião para consumir todo esse tório que essa indústria produziu? Ah, virou uma grande piada nossa na época, Ai, vamos fazer o tório camisinha de Lampião. Era camisinha de Lampião, não era outra. Terras raras. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ah, antes disso, esse inventário parcial, tá, rejeitos radioativos de alta atividade, Angra, que aqui já foi muito bem falado, eu não, não entendo o setor eletronuclear, eu não conheço bem, eu só fui lá com os italianos que me perguntaram é, se aquele tanque de Angra 2 podia produzir peixe ao invés de energia, usar aquele tanque para fazer reprodução de peixes. Achei interessante. Bom, rejeitos radioativos de baixa e média atividade, em Angra também tem lá uma quantidade, que eu não sei se esses números estão corretos, mas tinham 5 mil tambores ou 3 mil toneladas, talvez seja mais hoje. Armazenados em institutos de pesquisa subordinados a nem. Bom, no IPEN eu encontrei 1.200 tambores. É, de devolução mesmo, dessas fontes usadas na indústria, no setor médico, né, para medicina nuclear. CDTN, 150 tambores. O Instituto de Engenharia Nuclear, mais ou menos uns 35 tambores. E as informações não fornecidas. Caetité, quanto que tem lá já de rejeito da mineração? Mesmo o DNA de vocês aqui. Indústria da mineração. INB Resende. Eu estive lá também em Resende, tá? fiquei até impressionada com aquela planta enorme. O IRD do Rio de Janeiro, e os projetos militares? Aí vocês vão dizer, é, aqui nós estamos falando da parte civil. Sim, os projetos militares, está aí Aramar, está né? aí perto de Sorocaba e Iperó. Enfim, então, quanto mais se produzir tecnologia nuclear, mais lixo nós vamos ter. Lixo, rejeito, não tem o que fazer com isso, tem de guardar o urânio por mais de 700 milhões de anos. Maravilha. O custo disso compensa? Aí eu queria trazer para vocês uma informação seguinte, esqueçam terras raras. Se alguém disser que a INB, como estão prometendo lá em Moena, ou fizeram aqui, eu não sei aonde... Senhora Luciana, Serra só, só, desculpa, Verde, desculpa eu interromper aqui, eu acho que nós estamos todos muito atentos aqui e está sendo... Vendo, é, mesmo. só, só para a senhora se localizar realmente no, Obrigada, no tempo mesmo. Muito, muito obrigado. obrigado presidente. Então, essa empresa Serra Verde, ela está instalando suas, uh, suas, sua unidade aqui no Brasil, está no valor de 800 milhões, lá em Minas Sul. Vai ser desativada a mina de amianto e vai entrar a exploração das terras raras. Vai ser o maior produtor de terras raras de argila. Não vai ter rejeito radioativo. Mas a gente já pediu ao Ministério Público para que veja que outros rejeitos, que essa mineração em Goiás, que aceita também, um outro estado que aceita tudo. Mas para dizer o seguinte, esqueçam as terras raras extraídas da Monazita. Hoje nós temos outras fontes de produção de terras raras, Tá? Mesmo que não seja toda, na tabela periódica, aquela parte das terras raras que vem ali embaixo, tá? é, mesmo que a gente não consiga produzir todos os né? tudo que tem ali, mas temos aqui a alternativa que não passa pelo setor nuclear, pelo menos isso. E, para terminar, tá? dizer que baixa radioatividade não é problema, isso não tem respaldo científico. Toda radiação, e aqui é uma, isso dito pela IARC, isso é uma portaria interministerial, Ministério do Trabalho, Saúde e Previdência, de 9 de outubro de 2014. Grupo 1, dos agentes confirmados como carcinogênicos para humanos. Qualquer radiação ionizante, em qualquer dose, não há uma dose, essas, que a gente fica aqui brigando, às vezes, ah, mas isso é radiação para o público. A radiação para o trabalhador, que é sempre, muitas vezes, maior, permitida. Todas elas são nocivas, tá? E aqui consta o radônio também. E o radônio tem isso, três a oito dias no organismo humano e que é um potencial carcinogênico para os seres humanos. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, eu vou deixar esse material todo para vocês, com dados científicos, aí mais voltado à parte de saúde. E termino só dizendo o seguinte... A INB, por várias vezes, eu a chamei para mesas redondas, autuei a empresa várias vezes, ela nunca pagou, porque uma hora ela é estatal, uma hora ela é economia mista, sempre aquela confusão, que obrigou os ex-empregados da INB, antiga no Clemon, a entrarem na justiça contra a INB, para que se cumpra este artigo da Convenção 115 da OIT, que diz que, Trabalhador que sofreu exposição à radiação tem que se ser acompanhado ah, ulteriormente à exposição, vitaliciamente. Ah, e eles entraram na justiça, e a Justiça do Trabalho concedeu então para esses ex-empregados da usan da USIM, ah, que entraram na justiça, nós temos hoje 115 que foram contemplados com o plano de saúde. Só que 95 que estão vivos, 20 faleceram no decorrer do processo. Mas o pior de tudo isso, além da, da, da INB não aceitar esse, esse, essa decisão judicial, ela recorre e recorre, de vez em quando o que ela faz? A crueldade de deixar de pagar o plano de saúde. E aí toca pegar... Associação Nacional dos Trabalhadores em Produção de Energia Nuclear, da qual eu também ajudei a fundar e que está nos ouvindo pelo YouTube, tá? E toda hora nós temos de recorrer ao Ministério Público para que a empresa cumpra com a sua obrigação. Esta semana saiu mais uma decisão judicial, porque a INB tentou aí cancelar o plano de saúde para seis trabalhadores ex-empregados. E aí o juiz disse não cancelo e incluo mais 11. Então vejam, é uma briga diária que não tem fim. E aí eu faço um apelo aos ex-empregados aqui da Antigo Urânio do Brasil, hoje INB, que procurem os seus direitos. Não fiquem esperando que a empresa, com todo esse belo discurso que a gente ouviu e que a gente espera que realmente ele se efetive, não é nada pessoal, superintendente, nem os colegas da Daqui nem mais dizer o seguinte, ou nós corremos atrás disso, ou nós impedimos tá, que esse rejeito venha para cá, porque senão nós vamos ser surpreendidos aí, não só com 1.100 toneladas, como eles estão dizendo, com tudo que eles forem retirando, quer seja em itu que estão sendo pressionados lá, quer seja uh, aqui, ao Zim, fora o descomissionamento, que é material que precisa ser também guardado por 700 milhões de anos. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, doutora Fernanda.